Olá, olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um live aqui no Roi Merlin. Eu sou a Joana e será que é desta que nós vamos pegar a nossa dispensa e tela na ordem? É sim, senhora. Hoje vamos falar sobre organização e eu confesso que já dei uma espreita dela e estou muito curiosa em relação a este tema. Acho que vão ser 45 minutos muito úteis e muito inspiradores e algum me diz que vamos fazer uma revolução aí em casa. E quem é que nos vai meter na ordem? Ela é arquiteta de interior e começou a aliar a organização aos seus projetos quando percebeu que era necessário fazer um inventário dos artigos dos clientes para tornar a casa mais prática e funcional. Ela formou-se como organizadora profissional e está aqui connosco hoje para... Ah, e criou, atenção, em 2012 criou a InOrdem Home Organizer, espero não estar a dizer mal, e está aqui connosco hoje para partilhar as suas dicas. Olá Manuela Nunes, bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada por ter aceito este convite. Obrigada eu. Pro pelo convite de Bois, vamos falar hoje um bocadinho da dispensa, que é uma das zonas da casa muito importante uhum. e infelizmente é que costuma estar mais desorganizada. Portanto, é, quer dizer, é, a casa, se nós começássemos a falar da casa toda, nunca mais finíamos... Amanhã daqui, ainda não? estávamos cá. Amanhã, ou a semana toda. <risos> amanhã ainda estaríamos um, cá. Eu acho que há, há muitos clientes que têm alguma ficam um bocadinho pé atrás em relação é, a este é. tema, porque cada um tem a sua maneira de arrumar as coisas, mas arrumar e organizar são coisas diferentes, certo? Sim, sim. Portanto, nós, normalmente nós dizemos que é preciso organizar a casa para depois manter a arrumação. Portanto, no dia a dia vamos arrumando a casa. Mas há sempre que haver um início, um projeto inicial de organização. Portanto, e qual é que é a diferença do arrumar e do organizar? O arrumar normalmente é o esconder. É o. Ah, ok. Tocar, é gosto governo, do tapete. Poder, exatamente. Baixo do tapete, abrir o armário, meter lá dentro as coisas, fecha-se a porta, está tudo muito Arrumado. arrumadinho. Organizar não, organizar é criar uh, soluções uh, uhum. com base em métodos, Portanto, temos que perceber quais são as necessidades daquela família, daquela pessoa, como é que é o uhum. dia a dia, cria-se uh, soluções adequadas. Portanto, uhum. isso sim, o que é que acontece? Nós temos a organização para durar. Portanto, enquanto o arrumar ao fim uhum. de um dia, dois, três são estados uhum. arrumados, desorganizado, a organização é suposto durar, não há milagres. Não. Portanto, okay. nós organizamos, mas de vez em quando é necessário fazer um, alguma manutenção. Portanto, é como um carro, é muito bom que seja o carro, de okay. X tempo, uhum. vai à Tem oficina à sua manutenção. E a organização é a mesma coisa. Portanto, nós hoje temos aqui a dispensa. Eu queria começar por falar, no... são quatro, cinco passos, uhum. portanto, que, que com esses passos nós conseguimos uhum. organizar qualquer coisa na nossa casa. Okay. Portanto, eu costumo dizer, que como arquiteta que sou, a casa não se constrói pelo telhado, começa-se a construir pelas fundações. E um processo de organização é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós vamos, em primeiro lugar, planear. Uhum. o que é que é isso planear? É perceber o que é que nós vamos fazer, então, qual é o tempo que temos, muitas vezes nós começamos e depois desistimos a meio, e o que é que acontece? Tiramos as coisas, desistimos, Voltamos a pôr de qualquer maneira. Ficou pior. Portanto, vamos planear o tempo que temos. Uhum. Um conselho que eu dou é: se acharmos que demoramos uma hora, tenham pelo menos duas horas disponíveis. Ok. Uma roupa confortável, uma musiquinha. Ótimo. Sim, E vamos bom. meter mãos -me à massa. Portanto, okay. já planeámos, já sei qual é. Pronto, que amanhã tem essa disponibilidade, ou agora é fim já de semana, temos porque caminhada. não. Amanhã. Temos mais ou menos o tempo planeado uhum. para não ter interrupções, portanto é bom Sim. começar e acabar. Okay. E vamos então passar ao segundo passo, que é o destralho, o, o, o tão célebre destralho, desapego. Okay. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Aqui é que esta dispensa já tivemos, já fizemos esse processo. Já, já, já passámos por esse processo. Já está. O desapego já foi feito, já. o destralho já, já foi feito. Já só cá está o que é essencial. Já. Vamos. O que é que nós começamos por fazer? Tiramos tudo o que temos na dispensa, uhum. acima de, de uma mesa, da bancada. Depende o tempo que nós temos e depende do tamanho da dispensa. Uhum. Se a dispensa não for muito grande, aconselho a tirar realmente tudo. Uhum. Se a dispensa for grande, é vermos o tempo que nós temos, mas o ideal seria... Retirar tudo para cima de uma mesa. Uhum. Portanto, E depois de tirarmos tudo, vamos limpar a despensa. Limpar a despensa, de Limpar. Eu aconselho sempre, gosto muito, que é o vinagre, o vinagre de limpeza. Vinagre. Pronto, uhum. isto não só limpa, mas desinfeta. também desinfeta muito bem. E vamos limpar prateleiras, paredes, uh, os acessórios que, que tenhamos. Limpar tudo, desinfetar tudo. Depois, claro. como é que vamos fazer? Vamos ver a validade dos produtos. Portanto, na dispensa, uhum. vamos ver os produtos que temos que estão dentro da validade. Posso-vos garantir que aparecem... Que há aparece, muitos... <risos> aparece, desculpados, não eu é? Eu costumo Acho dizer, já... muitos esqueletos. Portanto, uhum. são coisas já da pré-história, da era dos Flintstones vezes. Portanto, vamos retirar tudo o que estiver fora de prazo. Uhum. Quando eu digo tudo, é assim, há que ter também atenção porque por vezes há algumas coisas que estão fora de prazo, mas poderão ainda, ainda ser consumidas. consumidas. Mas assim, aí depende das pessoas Sim. e depende do tipo de produto que for. Vamos ter atenção também nas pensa acontece como é que se chama aqueles bichinhos? Gorgulho? Gorgulho. Gorgulho. Pronto. Por vezes temos que ver os sacos, se há sacos que estejam um bocadinho furados, olhar para o arroz a rosa, ver se tem algum bichinho, algumas bolinhas pretas, é o bicho. Uhum. Portanto, tudo isso vamos retirar. Okay. Outra coisa que vamos retirar da dispensa também é tudo aquilo que não pertence lá. Porque normalmente na dispensa encontramos coisas Sim. Sim. que lá está, não sabemos onde devemos guardar, vai para a dispensa. Então ficam lá pois. esquecidas e, e às vezes, ao fim de anos, quando vamos arrumar, limpar, organizar, descobrimos coisas, coisas que já completamente, nem nos lembrámos. Portanto, já temos a parte então da triagem, do desapego, já separámos. Uhum. Vamos ao terceiro passo, que é categorizar. O que é que é esse categorizar? É colocar os produtos de acordo com a sua categoria, agrupar uhum. os produtos. Isto, o que é que significa? Posso dar aqui já um exemplo, portanto, isto hoje já, já estive aqui a, a agrupar, portanto, a categorizar. Por exemplo, temos aqui óleos, óleos, azeites, assim. Podíamos, consoante a quantidade que tivéssemos, podíamos pôr azeites de um lado, óleos do outro, vinagres Sim, do depende outro. Dependendo do espaço que tem. Dependendo não. do espaço e da quantidade de coisas, porque nem sempre as pessoas têm estoque e hoje em dia cada vez menos há estoque. Portanto, eu aqui, como é mais ou menos são utilizados juntos, eu coloquei juntos. Portanto, isto está aqui uma categoria. Uhum. Temos aqui outra categoria, uhum. que é os, um, o arroz, as massas, o grão, as sementes. Portanto, isto é outra categoria, uhum. mas podia ainda ser dividida em subcategorias. Uhum. Imaginemos que tinha o arroz, sei lá, basmático, carolino, vaporizado. Uhum. Então aí podia ter um cestinho, só, só com esses arroz, okay. ou um cesto só com massas, por exemplo, ter lacinhos, ter macarrão, ter esparguete, portanto, depois depende de, de cada situação. Aquelas pessoas que são super organizadas devem ficar fanáticas com uma coisa destas, porque vão colocar tudo mesmo se sim, para mas é é, Sim, mas isto é para facilitar o nosso dia. portanto, eu chego aqui rapidamente, quero, ah, sim, quero é que linhaça, está. está aqui, portanto, não tenho que andar à, à procura. e o que é que acontece quando nós procuramos? Também vamos desarrumar. E se estivermos com pressa, ainda mais desarrumamos. Portanto, esta organização é para nos facilitar. Parece uhum. que é uma coisa para dar trabalho, mas não é. É mais até depois, é, no dia a dia. um trabalho no início, mas depois de termos isto organizado, é só depois fazer a manutenção que eu já vou falar, que é o último uhum. passo. Portanto, aqui, aqui está a parte dos não, não alimentar. Atenção, uhum, isto beleza. tem que estar sempre separado. E até porque existem muitas vezes os detergentes que deixam, com cheiro há alimento sim. que absorve, aquele, o, fica com o sabor uhum. daquele detergente, portanto, sempre que possível afastar os detergentes do, da parte alimentar, assim como uh, a comida dos animais. Às vezes há situações caricadas, porque hoje em dia as latinhas, os biscoitos, não sei o quê, é tudo muito semelhante. E se nós Sim, vamos isso. pôr os biscoitos perto das bolachas, se uma criança, um de uma campo. avó ou eu sem óculos, okay. sou capaz de chegar lá e comer um, okay. um biscoitinho de campo. Portanto, se é isso não acontecer. O ali, os alimentos do, do, dos nossos uh, bichinhos Sim, mas... também pôr à, à parte separados dos nossos. Por exemplo, dar outro exemplo, aqui tem as proteínas, mais outra uhum. categoria, aqui estão os cereais, uhum. ali estão as bolachas, agora, estas bolachas ainda podiam ser subdivididas, sei lá, bolachas de água e sal, uhum. tostas, uhum. biscoitos, portanto, isto depende tudo da quantidade de coisas que nós temos, portanto, nós já, em cima da mesa, já separámos pelas nossas categorias. categorias, vamos então ao passo 4 implementar. Uhum. E essa parte é mais divertida uhum. e a parte mais fácil. Já quando temos tudo separado, vamos ver o que é que, que nós precisamos em termos é que... de organizadores e vamos começar a colocar. Uhum. Por vezes, nós planeamos colocar determinadas coisas. Vou pôr aqui, sei lá, as especiarias, vou pôr aqui os óleos, vou pôr aqui o arroz, mas nem sempre conseguimos fazer isso. Porquê? Oh, Consoante a quantidade de coisas que temos, por vezes temos que ou levantar a prateleira, ou baixar a prateleira, pois. ou acrescentar outra prateleira, uhum. Tanto e na, quando fazemos a parte da implementação, vamos ajustando a também. não só a nível de prateleiras, mas também a nível dos acessórios, portanto, vamos uhum. percebendo melhor o que é que nós uh, vamos nós utilizar, portanto, é assim, por vezes uh, na organização podemos até não utilizar nada. Pois, eu me uhum. perguntar será que nós temos que gastar muito dinheiro para organizar uma dispensa em organizadores, Às vezes... uhum. Depende, mas a ideia de organizar não é gastar dinheiro a comprar produtos, os uhum. produtos, o comprar produtos não significa que tenhamos a dispensa organizada, os produtos é para nos ajudar uhum. na organização da dispensa, pode haver situações não seja Preciso praticamente Uau. comprar nada ou mesmo nada, portanto depende também se queremos a dispensa mais bonita, podemos comprar uns produtos para dar assim um arzinho mais bonita ou podemos não comprar nada ou podemos utilizar aquilo que temos, portanto os produtos é uma coisa que não é essencial, uhum. mas ajudam, Pronto, ajudam a manter a organização. Até porque, por exemplo, as caixas servem de gaveta, é como se fosse uma gaveta. Uhum. É Portanto, eu tenho prateleira, é muito mais fácil eu pegar nisto. Por exemplo, vou dar um exemplo, se tivermos este armário, esta dispensa não é muito profunda, mas por ver se temos aqueles armários, os dispensários Sim, que têm 55, 60 centímetros, o que uhum. é que acontece? Nós pomos os produtos à frente e o que está atrás não vemos, nem ficam esquecidos lá, e nem é fácil sequer de lá chegar. Nessas situações o que é que de, o bom de fazer é usar, por exemplo, pode ser umas cestas. Uhum. Eu gosto muito das cestas de plástico porque são laváveis. Mesmo se derramar qualquer coisa ou cair um bocadinho uhum. de açúcar ou farinha, facilmente uhum. se lavam. Uhum. E o que é que acontece? Vou dar, por exemplo, um exemplo. Esta família, esta dispensa, usa muito, tem vários tipos de arroz e vários tipos de massa. Pode pôr arroz aqui e a massa ali, e tem um à frente do outro, e quando quer massa, já sabe, tira este, este cestinho e vai Sim. buscar este, põe lá este, portanto, leva isto para a bancada, cozinha e depois é só voltar a pôr. O que é que acontece? Não houver caixas, os pacotes então perdem-se, ficam espalhados pois. e nunca encontramos nada, portanto, a organização, uma das vantagens da organização é também poupar. Portanto, poupamos de duas maneiras, poupamos no sentido que não há produtos que fiquem esquecidos, uhum. que se estraguem Exato. e poupamos também porque estando organizada eu sei exatamente o que é que existe, o que é que Sim. eu tenho e quando vou ao supermercado não faço compras desnecessárias. Portanto, são duas dinheiro. formas de poupar dinheiro Sim. e pouco tempo, porque sei exatamente onde está o que eu preciso, portanto eu facilmente uhum. estou a cozinhar, preciso de especiaria, chego aqui, ou pego na caixinha, levo e, e o utilizo. No fim nunca esquecer, regressar ao, ao mesmo seu lugar e não é por ali ou por ali, é por no o sítio. Que lhe Até lhe porque isso. depois é um bocadinho matemático nós acabamos por decorar ou memorizar o lugar Sim. das coisas e é muito Sim. Mais, Sim. mais rápido. É a chegar uma questão a de hábito. Sim. Sim, mesmo Sim. quando se faz a organização nos primeiros dias às vezes as pessoas estão assim um bocadinho perdidas porque estavam habituadas a ter, sei lá, a espiria aqui por vezes nós podemos colocar aqui, então de repente não sabem, mas é uma questão de hábito. Assim uhum. que adquirir esse hábito, depois já é às escuras, de olhos fechados, Exatamente. já facilmente chega aqui e sabe Eu onde está. Eu ia perguntar já se, então, se é importante incluir a família neste processo. Fundamental, assim... é fundamental para não acontecer aquilo que muitas vezes acontece, que é ó oh, mãe, onde é que estão oh. os cereais, ó oh, filhos, onde sempre tiveram, e onde é que é isso? Porquê? Porque umas vezes o cereal está em cima, outras vezes o cereal lá. está em baixo e a pessoa nunca sabe, portanto vem das compras, guarda o cereal no sítio onde há, há, há espaço. E depois tem, um, sei lá, o um cereal aqui, ali, tem o um cereal aqui, tem os cornflakes ali. Não, tem que estar todos no mesmo sítio e também uhum. temos que envolver a família. Porquê? Porque a organização é personalizada. Sim. À, não só à pessoa, à família, à aquelas necessidades daquele núcleo familiar. O uhum. que é que acontece? Eu estou a organizar isto à minha maneira. Se eu não falar contigo, vivemos juntas, se eu não te explicar, não, não vir se para ti faz sentido, o que é que acontece? Para mim ou... pode fazer sentido. Eu ter aqui o um girassol. Mas para ti pode fazer sentido o girassol estar aqui nas proteínas, juntamente uhum. porque usas uh, sim, como no, nas saladas. Tópico, Eu uso sim. o cereal, no, uh, o girassol, noutra coisa qualquer. Portanto, é importante envolver a família para, para a despensa ficar organizada de acordo com as necessidades uhum. de todos, mas também para que todos saibam onde está e porque é que aquilo foi colocado ali e não noutro sítio. E isso faz com que as coisas se mantenham, a organização Exatamente. se mantenha, portanto, não sei se há dúvidas nesta parte da... De... Ah, eu penso, não, já agora vou aproveitar então esta pausinha para, para dizer lá em casa que podem colocar as vossas questões, eu não falei disso porque estou sempre à espera que vocês ponham, portanto, aproveitem que está cá a Manuela e coloquem as vossas questões sobre as vossas dispensas, estão à vontade, ah, e então, estávamos no quarto passo? Estávamos na, portanto, já fizemos a categorização, a estávamos na implementação, portanto, nós agora, ao implementar... Lá está, eu neste caso tenho aqui várias caixas, uhum. vários cestos, eu utilizei também para explicar, eles são versáteis, portanto, uhum. não há um cesto, uma caixa para determinado produto, nós podemos usar estes cestos, Caraca. tudo o que está aqui em várias situações. Por exemplo, quis dar, mostrar aqui as pecerias. Eu gosto muito de usar estes, são transparentes, uhum. portanto, tudo o que é transparente, transparente é, preferível, é não? preferível. Não só porque, em termos uh, visuais, uhum. é mais uh, clean, mais, não, tem menos ruído visual, uhum. mas também conseguimos facilmente uhum. ver. Neste caso, isso não se põe porque é baixinho, mas podia ser okay. uma caixinha mais, mais alta. alta Sem transparente, vimos bem. Uhum. Por outro lado, uhum. eu também... Gosto muito destes, porque gosto muito de ver madeira, madeira na dispensa. Acho que depois, se nós conseguirmos conciliar o funcional com o estético, com o gosto, é? tanto melhor. Portanto, isto é outro exemplo. Isto dá para especiarias, dá para, por exemplo, posso-vos mostrar, usei também para chás. Uhum. Eu muitas ah, vezes nossa, encontro é os... Ah, os chás dentro de um saquinho. Eu vou contar como é que são os chás na minha estão um dentro do pois Onde é que estava o chá de cidreira? Desgraça, pronto, aqui, e Aí muitas é mais vezes mais os chás encontram-se as várias caixas espalhadas ou então o que eu vejo muitas vezes é abrem um saco de plástico, depois vão lá os chás todos e depois, e depois estão por ali. Para aqui, pronto, isto, isto está organizado porque eu sei exatamente onde está cada um e quando acabar eu já sei. sei que é mais fácil, facilmente. portanto, eu quando fizer as compras é muito mais fácil uhum. de ver o que, é que eu, o que é que é necessário. E a, a diferença das, realmente deles um, um cesto. Eu faço isto e tiro. Se eu tiver tudo aqui ao molho vou andar exatamente. À é isso. Até chegar lá. O cesto é muito mais exemplo, Aqui as bolachas. É? estão aqui. Eu quero uma bolacha. Ok. Aqui não é. Eu sou baixinha. Esta prateleira já é mais alta. Portanto, para mim esta prateleira já não está à minha altura hum. ideal. Mas como as coisas estão dentro do cesto, eu pego nisto facilmente. Eu não estou a ver o que está, mas pego nisto, ponho na bancada. Consigo ver o que é que tenho, tiro e depois, não, não volta esquecer, com... voltar a arrumar no o mesmo sítio. sítio. Pronto, isto é uma das vantagens de usar. Por exemplo, temos aqui, eu gosto muito de usar isto, uhum. uma espécie de uma estante porque, sempre que possível, para Por isso é que os armários têm Sim, estes buraquinhos. Encaixar... Portanto, estes buraquinhos que os armários têm exatamente. É super ajustável. Portanto nós podemos colocar. Aliás nós vendemos estas pecinhas. Exatamente não as, é preciso parafusos, não, não, é parafuso, não é preciso parafusos, não é preciso pregos, não é nada. É, é só colocar, colocar. e Há que ter atenção ao diâmetro. Sim exatamente. De Vocês diferentes. vendem com vários diâmetros e os furos também têm vários diâmetros. Essas pecinhas é tirar a medida, comprar prateleiras e vamos ajustando de uhum. forma, se vocês conseguirem ver, eu consegui aproveitar o espaço, o espaço todo. todo, aqui não cabe mais nada, aqui também não. Uhum. Já deixei este exemplo a verem, aqui já é um desperdício de espaço, um espaço Portanto, em dispensas grandes não, não é problemático, mas hoje em dia a maior parte das casas nem tem uma dispensa, as tem coisas estão num armário. Portanto, que, temos que aproveitar o máximo possível uhum. todo o espaço. Portanto, aqui há, de haver um, uma solução que é pôr este acessório. Portanto, este acessório levanta. Podemos tirar para, para ver melhor. Podemos, claro. Eu vou decorar o sítio que é para depois... <risos> Tem que ser. Voltar a colocar. Tem que ser, tirar. Ah, isto é super prático. Pronto. O que é que isto faz? Se, se conseguirem ver aqui, por exemplo, Portanto, se eu não tivesse isto, sobra, todo este espaço estava desperdiçado. Nada, Portanto, mesmo que tendo aqui isto, podia pôr okay, isto por cima, mas também não era muito prático. Se eu quisesse pois tirar, tirar um... de baixo, tinha que tirar todas. E então, alguém inventou, e muito bem, muito bem. este acessório. Pronto. Isto há vários eh, há tamanhos, há uns mais pequenos. Portanto, isto coloca-se aqui e assim... É como se fosse uma prateleira extra. É uma prateleira, exatamente, mas não temos que ter a necessidade de estar a tirar medidas, estar a hum. ver se tem o tamanho exato e isto conseguimos Depois adequar. Ser, o facto de ser em metal é super fininho, também não vai, não vai roubar não espaço. Não ocupa espaço e eu consigo assim rentabilizar todo o espaço. E tem uma vantagem, por isso é que eu gosto de usar muito isto. Imaginemos que eu aqui, por exemplo, queria pôr as medidas Portanto, esta parte uhum. tem esta altura, mas aqui tem uma altura ah, okay. Fico só um superior. para continuarmos Sim, poderia a Poderia aproveitar. Olha, temos uma pergunta para aqui. Então, Temos uma pergunta, mas ainda não chegou a mim. Ainda não chegou. Outro, outro acessório que eu gosto mas muito para que ela chegue, são estas gavetas falsas. Eu costumo chamar. Ah, é porque? fundo é para fazer o mesmo também. Pronto. Portanto, o efeito é o mesmo esta é para aproveitar espaço, só que enquanto uhum. esta é para, para cima, esta é, vai para baixo, okay. portanto nós também não, não suspender, precisamos suspender qualquer... de parafusos, pregos, nada, colocamos ali, isto dá para pôr, por exemplo, eu coloquei aqui os panos e os papéis uhum. e sacos, mas podíamos colocar bolachas, podíamos colocar os chás, podíamos colocar uma série de coisas, portanto isto também é... Para, naqueles armários que por vezes não conseguimos pôr prateleira ou que não dá uhum. ou que não queremos, sim. é também uma boa solução para aproveitar o um, um espaço. Eu creio que a pergunta era se, o que nós está, se os, os nossos organizadores que estamos a mostrar são vendidos na Rua Sim, claro que sim. São todos vendidos na Rua <risos> Outra situação quando nós estamos a, a implementar que eu gosto muito de utilizar é frascos. Portanto, uhum. Hoje em dia. Há que aproveitar, Sim, reutilizar que é que aproveitar as nossas coisas e, então, eu costumo usar frascos. É preciso que os frascos serem todos iguais? Não. Hum. Eu, pessoalmente, até gosto de ver com frascos Também de diferentes, isso, não gostam de ver com tampas diferentes. compra spray, vocês têm spray, é hum. fácil e até depois... identificar, se calhar, alguns... Ou pode, por alguns. exemplo, pintar tudo o que é sei lá, cereais de, de, de, de dourado, tudo o que é uhum. uh, uh, outro, sei lá, de amendoins, passas, nozes de, de prateado e assim, uhum. vi, olhando para as tampas, logo... já se consegue identificar, portanto, se conseguirem ver, uh, aqui há vários frascos, vários uhum. tamanhos, em que cada um tem o seu, pronto, Fica e muito o, bonito. E tu usas também aqui a, a parte de, de Six Star também é... Já já, é, lá vemos, já, já vamos, lá vamos, calma, calma. Pronto, também não querendo, se for uma pessoa que tenha espaço e queira também primar pela estética, uhum. não, não querer utilizar frascos uh, transparentes para não se ver, embora na minha opinião é importante se ver uhum. o que está lá dentro, não só para identificar logo o que está, mesmo tendo o rótulo, mas ah, sim. Identificamos, mas acima de tudo conseguimos ver a quantidade que ainda temos. Exatamente. Estes aqui, eu também gosto muito, mas já tem esse problema de não uhum. se ver. Mas há pessoas que não gostam de ver depois os, os frascos transparentes, porque se vê os diferentes tipos de produto uhum. e depois com as cores e com o tipo, pronto, lá está. A organização é adequada a cada pessoa, Exato. cada pessoa é que sabe o que quer. O que, quer. que, é, o mais que é que é para elas? muito importante quando se utilizam os, os frascos. portanto Eu uh, sou da opinião, quando abrimos os pacotes, uhum. eu não sou da opinião que se deva abrir o pacote para, para, para pôr em frasco. Um frasco. Portanto, o estoque, o pacote está fechado, deixa estar fechado. Uh, Assim que se abrir, vamos pôr então em frascos, Porquê? porque ocupa muito menos espaço, uhum. além disso, os frascos consegue se uh, vedar melhor uhum. e o alimento não se estraga com, com tanta facilidade. Não uhum. há milagres, se não cumprirmos o prazo... Mas não fica mais... Uh, está mais protegido, até porque o saco tomba, uh, tomba deixa pronto. A cair... Tendo sacos, mas há pessoas uhum. que só gostam de ter, não, não gostam não disso, preferem de... ter o saco. Pronto, não esquecer de vedar ah, bem, bem com uma mola, Uhum. Evitar uh, um clipe, ou, ou às vezes eu vejo aqueles uh, é que, arames de, do, do... do pão de, de forma, sim, etc. Sim. Fechar bem e também põe, em vez de pôr assim, põe numa caixinha os vários sacos. É, uma, é uma opção, lá está. Na minha opinião é mais bonito o frasco, não é? Porque... Sim, é... mas são boas. tem para machucar. Uma coisa que nunca esquecer, quando se colocam os uh, alimentos dentro dos frascos. Em primeiro lugar, o frasco tem que estar muito bem lavado, lavado. lavado e seco, pronto. Uhum. Para quê? Porque senão o alimento vai acabar de se estragar. Uhum. Há várias formas de colocar a etiqueta. Esta aqui, por exemplo, foi recortada do pacote. Uhum. Olha O lego aí. fita cola, não dá trabalho. E aqui em baixo tem o... não se consegue ver, mas eu já mostro aqui outros, escrevi com caneta o, o prazo de validade, ah, que é para sabermos, portanto, não só colocar é. o nome, mas sempre mas o prazo de validade. Mas, se ficarmos com, sem a embalagem não temos essa não pessoa, temos não. essa. Por exemplo, aqui está o nome, uhum. esta já foi escrita com marcador, com e tem aqui o prazo de validade. Okay. E, assim, isto e sai, isto lugar. lavando... Sai. Eu sou da opinião em que se deve pôr, lavar e sair. Porquê? Porque hoje eu tenho aqui estas sementes, mas eu amanhã posso utilizar o frasco para pôr para outra outras coisas. Coisa. Então, isto quando for a lavar, sai, eu volto a escrever com o não... KK. O que é que usaste para... Ah, é esta são esses marcadores, são aqueles marcadores de escrever ah, nos, quadros de... nos quadros que sai com, uns com água outros com álcool, depende, portanto okay. isto aqui, lavando, sai. sai, se for dos que só sai com álcool, passa um paninho Passamos com um álcool, um paninho álcool, sai. Álcool hoje não falta, não é hoje Esta aqui, por exemplo, não sei se conseguem ver, esta é feita com aqueles corretores. Como é que chama o Tipex? Tá perto, tá perto. O corretor, são aquelas canetas de corretor. <risos> Pronto. Também. Isto também está tá seco, não sai, mas levanto e com álcool sai. Nunca esquecer. Um uh, uma, muito simples, uma etiqueta população. autocolante, escrever. Portanto, não há desculpas para não colocar as etiquetas. Querendo alguma solução lá em casa, não, é? não é ser preciso. um bocadinho mais profissional. Nós temos umas máquinas próprias que fazem etiqueta okay. autoclante é só escrever Fica e colar. Mais, mas sim. pronto, mas não é necessário isso, nós temos de ser práticos e práticos é um marcador escrever. Uhum. Assim como, por exemplo, se puderem ver, aqui foi escrito à mão, Aqui, já foi numa, numa etiqueta okay. autoclante, portanto, isto depois depende da paciência que cada pessoa tiver e uhum. o gosto. Aqui, por exemplo, isto foram feitas em computador, okay. e cortadas e postas aqui, portanto, isto, há vários tipos Até, de etiquetas. Isto etiqueta. é uma boa forma de nós sermos criativos e temos uma, uma experiência super personalizada com Sim, sim. Típicas, então. Aliás, a organização, temos que ser criativos, principalmente quando temos pouco espaço e muitas coisas. Portanto, uhum. temos que sim, dar asas é à a a a imaginação para conseguir colocar, colocar tudo dentro. Portanto, já falámos do passo 4, uhum. que era uh, implementar. implementar. O passo 5 é detectar. É importante, mas não vale a pena uh, cair no exagero. Uhum. Portanto, por exemplo, eu aqui não havia grande necessidade de estar a escrever azeite óleo. Eu ali coloquei porque, como estão mais acima, nossa, eu não consigo nossa, ver. Portanto, há que ser razoáveis. Uh, agora, a etiqueta, por exemplo, se eu tiver frasco com sal e com açúcar, uhum. nem sempre é muito, muito perceptível. Fácil. E o que é que acontece se não tiver etiquetada? Eu, ao, ao, em vez de colocar o sal no sítio dele, estou distraída, coloco. Aqui ao pé das sobremesas, vou fazer um bolo em vez de usar sal, uhum. açúcar ou sal. Portanto, se tiver a etiqueta, mesmo que não eu distraída, coloque ali, eu facilmente vais. Portanto, nós termos de etiquetar é o que fizer sentido e é que achamos que é importante e que faz falta. Uhum. Há casas que as pessoas gostam de etiquetar tudo, há casas que só põem o essencial, não têm. Já se conseguem orientar. Dessa qual é que é o principal erro que tu encontras nas despensas? Quatro erros. Há vários, mas, por exemplo, eu acho que os principais quatro erros, podemos dizer que com esses abrange um bocadinho. É encontrar de tudo um pouco na dispensa, tanto seja, como é o que eu disse. Como... E não só, temos coisas em casa que não nos servem para nada, que não queremos, não usamos, onde é que vamos pôr? Ou é arrecadação, a não há a arrecadação? Vai para a despensa. Portanto, são coisas que não têm nada a ver, Roupa, de tudo. Okay. Encontra-se tudo. Roupa. Lá está. porque Porque as pessoas guardam as coisas em sacos plásticos, dão um nó e fica lá num canto. Depois há um dia que pegam naquilo vai para a dispensa. Portanto, depois fica okay. misturado. Outro erro é não aproveitar Esses os espaços principalmente em dispensas pequenas. Uhum. Outro erro é ir às compras sem ver o que é que é necessário. Então, depois faz compras Fica, daquilo é, que não precisa e chega mais. a casa e, e coloca aquilo que não precisa onde há espaço, portanto, não uhum. só compra aquilo que não precisa, mas também depois coloca onde, onde, onde tem acontece, um buraquinho, já, já, uh, já aconteceu, já um, aconteceu, comprar grão, já tinha lá grão, mas não tinha nenhuma que estava lá para trás. Depois pego uma embalagem de grão nova e põe à frente e a outra continua lá atrás porque nós nunca mais nos lembramos dela, e depois o prazo de sempre vai passando right. e o que estava bom, se podia ter se Esse é, é o quarto erro que para mim é fundamental, que é tudo o que nós compramos, portanto, quando trazemos para a nossa casa, quando vamos a arrumar é ter o cuidado de, por exemplo, comprei uh, mais cravinho, que está a acabar é ter o cuidado de pôr -o atrás. atrás, portanto, atrás. tudo o que compramos em último uh, lugar vai para trás, para quê? Para podermos consumir o que está, o que está uh, à frente, que é o que está há ma mais tempo em nossa casa, portanto, é. esses que são para mim os quatro erros uh, mais, vulgares. mais vulgares sim, e que lá está, faz com que se desperdice muito dinheiro, portanto, o facto de eu chegar das compras e colocar o que eu trago, à frente, que normalmente é o que acontece não... na maior parte das dispensas, vai fazer não com está. que aquilo que já está aberto e que já está a uso vá ficando para trás e vamos pondo à frente. E depois, quando há um dia que vamos limpar a dispensa, descobrimos coisas que eu costumo dizer que são os esqueletos. Exatamente. Uh, Deixa-me só confirmar ah, se mais há a... alguma pergunta. Uh, se não... Se não houver... Uh, Continuamos. Eu usar. Ah, espera. Temos aqui... Não uma pergunta, acho que é um um, um comentário da Mafalda que diz Eu uso frascos reutilizados do grão para colocar tudo a granel. Arroz, quinoa, frutos secos, sementes, são tantos os frascos que eu já me perco. Há alguma dica para os organizar, por exemplo, por andares, utilizando as coisas que tenho em casa? Eu já uso os cestos dentro dos armários, mas para os frascos. Não dá muito jeito, gosto de ter ao nível dos meus olhos. pronto o, do, Posso dar uma dica? É usar este tipo de acessório para colocar, portanto, a prateleira é mais alta, mas coloca um frasco aqui em baixo e o outro uhum. colocando aqui, já tem andares. Okay. Ou então, eu fiz aqui, não sei, um truque. Ah, pois é, temos aqui um truquezinho Fiz um truque que, lá está, peguei aqui numa caixa. agora vou tirar isto para se ver, não, não sei talvez. se consegue ver bem. Não sei se consegue. O que não é que Peguei numa caixa que tinha aqui, Uma encontrei, caixa... pus cá ah. atrás e, e pus esta lata e puser esta à frente, portanto, não rouba muito espaço, mas faz com que os tais já frascos consiga, já consiga ter mais um nível e depois a fazer mesmo uma escadinha. Exatamente, e uma escadinha. Pode dizer escadinha com os frasquinhos todos. Existe esse acessório, chama-se uh, escadinha ou pódio. Uhum. Que, exatamente, são 3 degraus em que pomos e vamos pondo as coisas por socalco. Assim, vemos, portanto, em relação a esses frascos, a melhor maneira é colocar atrás algo que levante os Isso frascos. Pode ser qualquer, não tem que ser, não, não é preciso comprar nada, nós podemos usar uma caixa que tínhamos lá por casa. Aquelas caixas às vezes de vinho, que vem com uma garrafa Sim. de vinho, são umas caixas de madeira, podes uhum. pôr atrás desta forma e então Está os frascos ela, de trás verdade. já estão mais subidos. Portanto, tem que ser um calço, qualquer coisa que te levante, Beleza. para assim consegue-se visualizar tudo. Exatamente. Não sei se há mais perguntas, se não, Se não que eu vou fazer. Um, eu ia-te ia -te perguntar, não sei se, se, se, se querias falar já, porque estava a olhar para aquele acessório, que acho que não falámos ainda. De? Este acessório que está pendurado na porta. de chaves plásticos. Usar, ah, sim, mas tirando a função deste, existem acessórios que nós podemos usar nas portas, porque também sim. podemos aproveitar... Sim, por exemplo, temos aqui este. além destes. Além destes, colocar nas portas, Sim. atenção se colocarem nas portas dos armários, se depois quando fecharem a porta se não bate na prateleira, portanto, isso é preciso ter esse cuidado, mas imaginemos que temos uma dispensa uhum. com uma porta, pode-se colocar vários acessórios destes uhum. na porta. E aqui dá para não pôr coisas muito pesadas, porque depois pode não, uh, não estragar a porta peso. com o peso, a porta dar de si, mas dá para pôr especiarias, dá para pôr pacotes de leite, dá Sim. para pôr uma, um, um sem fim de, de coisas, Sim. desde que não sejam muito pesadas. Portanto, agora, se imaginemos, só pomos um na porta, pode-se também pôr uh, frascos mais pesados. Agora, se pusermos, eu às vezes coloco, vários na mesma porta, então, mas uhum. aí é só para pôr coisas mais, mais leves. Okay. Mas, se nós tivermos uma dispensa ampla, daquela, com, com a antiga, tá. uma divisão, que Isso é uma dispensa, é, nosso... <risos> é perfeito, mas, realmente muitas vezes não se aproveita as costas da porta, não é? é um Sim, espaço mas pode-se aproveitar as costas da porta, é um aproveitar. sítio muito bom e temos imenso espaço. Utilizando, há vários, mesmo vocês cá, tem vários dentro deste género que dá para pôr vários tipos de, de alimentos. E temos até só, não sei se está aqui, temos aquelas aqueles ganchinhos. De Sim, de também há os ganchinhos. Ventosa, por exemplo, Sim. Ou... Ventosa é sempre ingrato porque por muito, dizem que aquilo nunca cai, mas por vezes cai Mas é, cai durante um tempo e depois, depois mas cai. É, é sempre bom pôr um preguinho, um parafuso. Uma situação que eu ao um bocadinho não mencionei, quando nós estamos a colocar, portanto, a implementar os produtos, a colocar os produtos, ter atenção à altura das prateleiras. Portanto, aquilo que nós vamos usar menos, o que é o nosso toque, usamos menos, por exemplo, às vezes temos aqueles eletrodomésticos, a panela, o fonde de uco, usa-se de quando de em quando, vamos lá para cima. Se tivermos, tipo, bastantes bebidas, garrafas de água, refrigerantes, é pesado. Pomos mais pomos em baixo. Depois, aquilo que usamos no dia a dia, que usamos mais, é ah, da nossa ah, cintura exato. até a altura dos olhos. porque Para quê? vermos, facilmente vemos e facilmente conseguimos tirar. Portanto, tudo o que está acima dos nossos olhos já não é tão visível e mesmo para tirar já é preciso uh, algum esforço. Por exemplo, eu muitas vezes ponho os cereais mais em cima, porque são coisas leves e como Sim. são altos é fácil, eu chego aqui. Já, por exemplo, se calhar uma especiaria já não poria lá em cima porque já não conseguia uh, visualizar. isto nunca por em cima porque é mais difícil tirar e corremos o risco de que nos cair na cabeça. Sim, é, portanto, quanto mais levezinho for, também menos Sim. se me Eu, muitas vezes, quando há crianças pequenas, hum. sugiro pôr uma prateleira, ou, um, ou um cestinho, ou uma caixa, ao nível de que seja fácil a criança aceder. Portanto, hum. se são crianças pequenas, muitas vezes sugiro uma caixa destas em que tem aqui aqueles alimentos, Aquela, não é o chocolate, né, etc mas aqueles aquele alimentos consome. que a criança pode ir à dispensa pescar quando quer comer, quando tem uhum. fome e que faz parte da alimentação dela do dia a dia, portanto não há problema nenhum portanto, normalmente ponho numa caixa, lá está, para delimitar, é uma fronteira uhum. a criança sabe que vem pescar aqui e que vem por aqui, que isto é a caixinha a dela é de e põe-se numa prateleira tem a ver com a altura dela uhum. e, por vezes, uso até uma cor diferente. Em vez de se estiver tudo branco, ponho, sei lá, imaginemos, o um preto... Outra Vou cor que qualquer ela mais que ela identifique, já sabe que aquela é a caixinha é dela. dela. Agora Eu li alguns, não sei onde, que também ajuda muito nós termos uma... ajuda... Temos, por exemplo, as coisinhas do pequeno-almoço já todas arrumadinhas num cesto. Sim. São a bandeja do pequeno-almoço. Nós podemos ter, eu aqui não fiz isso, portanto, pus os cereais aqui, as bolachas, e depois aqui já está, é, supostamente seria a manteiga de amendoim, os doces, hum. as compotas, etc. Mas, bom, depende de tudo, se tivermos espaço, depende de tudo, Sim, se pode. tem o hábito de tomar o pequeno-almoço em casa, mas ajuda Sim. assim, termos um cestinho, Uh, em que aqui ponho tudo o que eu utilizo no pequeno almoço, mas também ter um cestinho dentro do frigorífico. Em que o pequeno almoço, eu abro o frigorífico, vou tirar a cestinha que tem o queijo, a manteiga, o leite, tudo aquilo que nós utilizamos hum. para o pequeno almoço. Se esteja no frigorífico, está no cestinho, é só pegar. E, e na dispensa também temos: pode ser uma banda... um cestinho com açúcar, com café, com chá, com os cereais, sim, facilita é muito. Mais rápido, muito. Não é? Mas lá está, já é preciso ter também espaço ter para poder para isso. pôr isso, okay. sim, sim. Temos aqui uma pergunta. Depois, uma, uma situação que eu acho que é importante falar é o sexto passo. O quinto que é. a manutenção? É, é, é a manutenção. Espaço. Portanto, que, porquê? Porque se nós temos isto muito bonito, mas se de vez em quando não fizemos a manutenção, isto uhum. volta a ficar caótico. E isso não é preciso todos quanto os dias, tempo, não é preciso sim. todas as semanas, é assim, aquelas pessoas que fazem as compras mensais, uhum. uh, aproveitam quando essa... vêm aproveitam, não, mas compre... não é preciso tirar tudo e limpar tudo, não, é só dar um jeitinho, é só ou for, quando está a pôr os produtos, ter sempre atenção se a pôr os produtos com... novos atrás, Exatamente. puxar os que já estão há mais tempo para a frente, mas é, é, é só endireitar, é só ver se, pronto, 10, 15, 20 minutos, uhum. ao arrumar os produtos, dá esse jeitinho. É Eu aconselho, por exemplo, pronto, já está, porque muitas vezes o que é que acontece? Isto fica assim, passado uns dias já está assim depois é. passado outro vai, mais algum tempo vai, vai, eu chego aqui e já vai para ali pois. e no fim já está tudo como é criar o hábito também de sermos mais tirou guardou uh, temos mais brilho sim Na... é o tira guarda uh, aquela uh, manutenção aquela arrumação assim mais profunda, duas vezes por ano eu acho que é o suficiente, tirar as coisas todas limpar, até porque mesmo organizada, há sempre migalhas que caem, há sempre qualquer coisa que cai há sempre se um saco assim, que pode é. abrir, portanto é tirar tudo, limpar, verificar as validades e voltar, duas e voltar vezes por ano outro. é suficiente. Ok, okay. vou colocar aqui uma pergunta, peraí, ah, mais uma senhora que me está a falar de uma, de uma coisa que eu não sei. Que é? Se aparece nas dispensas, que é um, o bicho da palmeira, será? O bicho da palmeira? Bicho da palmeira, não sei que o que é, saiba. mas é assim, normalmente nas dispensas o que eu vejo é o gorgulho, o gorgulho. e traça. Traças. E, e, e para isso o que é que é fazer? A traça, há, há aqueles produtos próprios, mas sim, que eu não eu aconselho. Não aconselho. Um, um fresquinho aberto com cravo, cravo, é, cravo da Índia, aquelas coisinhas, ah, sim, sim. ou com louro, ajuda, mas lá está, assim que nós detectarmos que temos traça, ou gorgulho, ou seja o que for, temos que tirar ancho. tudo, limpar tudo, desinfetar tudo e uhum. voltar a organizar. Se vir que tem traça ou tem qualquer coisa, tem que se tirar tudo, limpar, porque, porque, não porque? porque muitas vezes... Não Não, há potes. porque mesmo o gorgulho é sai de um para o outro, portanto, depois aquilo e o, e o gorgulho também come. Uhum. Eu não sabia só há pouco tempo é que aprendi que o gorgulho também consegue uh, desfazer o saco, mesmo Tem plástico. Rói é mesmo o saco, é so, isso? So, ai, por isso é que muitas vezes nós temos assim coisinhas na dispensa. É o gorgulho que furou o saco e já está aquilo... Uh, a derramar, portanto, se, isso o Bisto Palma não conheço, o nunca Bista ouvi Palma falar, mas é vou, não vou, vou procurar. Mas vamos procurar e depois vamos responder. Vou pesquisar. Uh, e a Patrícia diz, numa dispensa pequena, como é que devemos categorizar os, os alimentos e o estoque, onde é que o colocamos, isso. uma dispensa mais pequena? Em primeiro lugar, numa dispensa pequena, nunca poder, o, o nível de estoque nunca poderá ser muito grande, porque senão temos um, o estoque não temos o, os produtos. Depende. Lá está, as referências, quanto tipo de arroz tem, quanto tipo de massas tem. Normalmente gosto de pôr se for pequenino, o produto o estoque mesmo ao pé do, do próprio produto. Atrás, por exemplo? Atrás, do... porque isso, quando nas dispensas maiores, por vezes, é que ponho lá em cima, tenho mais, mais espaço. Havendo uhum. pouco espaço, o estoque tem que ser pouco e ao ser pouco é preferível pôr o produto junto com o produto, senão há tantas Já não, não sabe o que tem. Está. Portanto, em dispensas pequeninas, portanto, limitar o estoque ao mínimo, mas há sempre. Por uhum. exemplo, eu tenho, tenho isto a acabar, eu vou ao um bocado, compro e onde é que vou pôr? Tanto eu tento, lá está, muitas e vezes próximo. o que é que eu faço? Tenho uma caixa, quando são as despensas pequenas, em que ponho o estoque aqui. Portanto, mas eu já sei. Por o estoque daquela categoria? Atrás, atrás por exemplo. Por exemplo. Da... E o que é que acontece? Eu já sei que atrás, quando tenho os frascos assim, não é? Já sei que atrás há estoque. Há estoque, mas está todo dentro da caixa, mas relativamente próximo. próximo. Não pôr. Na prateleira de cima. Para numa zona. De sim, por longe. exemplo, nas prateleiras de cima, quando põe no stock, é, é, há pessoas que vão às compras e compram, sei lá, quatro pacotes de cereal do mesmo, cinco pacotes disto, três daquilo. Então aí a quantidade, como é muita, já tem uma prateleira que é só para o stock, Portanto, a pessoa já sabe que aquela prateleira é só stock. Depende também do, sim, do no, espaço e stock. Sim, em dispensas mais pequenas, eu prefiro ter um cestinho, uma caixinha, seja o que for. Em que ponho atrás uhum. com, os, com, com, com, os, com os produtos. Quando é que usas as caixinhas de plástico? Estão a ver aí fechadas. Estas caixinhas, Hermetio. uso muitas vezes, por exemplo, quando há festas das crianças, uhum. por exemplo, eu gosto muito de pôr aqui o que sobra, o, uh, os, os talheres, uh, por exemplo, às vezes são os copos, uhum. guardanapos, aqueles bonitos. Então eu, eu gosto de pôr em caixinha Estas fechada. Coloco artigo de festa, ou seja, o que for, guardo. Agora, é assim: a indispensa no dia a dia, não vale a pena estar a pôr tampa porque só está a dar trabalho. E a organização é para nos facilitar a vida okay. e não dá trabalho. Mas seria uma solução para as coisas que não são tão acíveis ou que, sim, que estão ali. Sim, sim. Portanto, a tampa protege do pó, uhum. protege de qualquer bichinho Isso. que possa aparecer, portanto, a não ser às vezes alguma coisa que realmente queira preservar, não correr qualquer risco. Posso também pôr a tampa, mas normalmente nas dispensas eu opto por caixas abertas. Isto é só mesmo para guardar algum, alguns artigos, se usa raramente, uma vez por ano. Há bocadinho estávamos a falar do bicho e há uma outra coisa que também pode ser um problema na dispensa, que é a umidade. Como é que nós podemos. A umidade é um problema na sala na dispensa, não é? Pronto. Muitas vezes a umidade é um problema mais estrutural do que propriamente. Sim, Portanto, aí temos que ter mais do que nunca os alimentos dentro de, já, de embalagens fechados. herméticas bem fechadas para não haver qualquer risco de eles estragarem por causa da umidade. Mas não há muito a fazer. Portanto, se for um, um problema já de, de estrutural que seja uma dispensa com umidade ou uhum. seja um, um armário que tenha umidade, é tentar resolver mas é um, um problema. problema. realmente, que, Quer dizer, pode realmente ser um problema. Sim, mas tanto. aí em tempo não vez. há muito que se possa fazer quer dizer ah mas aí já seria outra história okay. mas em termos sim. dos alimentos temos de ter ainda mais cuidado de ter a certeza de, de que eles estão bem os papéis de papel por exemplo são muito frágeis à umidade sim sim sim sim, sim sim portanto ainda temos que ter los as condições de, de armazenar De tem que se... com o produto se calhar temos de ter mais atenção uh, temos, ao armazenamento temos temos sim senhora okay. mais questões mais questões Queria, enquanto não vêm questões, por exemplo, ajuda imenso termos um, um quadro da dose, termos alguma coisa, pode ser fixado para... na porta, quem diz um quadro diz um bloquinho de notas, por exemplo, eu no quadro, eu vou, de onde acabou qualquer coisa, eu chego, tomo nota do quadro, quando for às compras é mais fácil de ver o que é que faltou, uhum. ou então, ter um bloquinho de notas, à medida que as coisas vão faltando, eu vou escrevendo, então, ter, um, ter um bloquinho mesmo Dentro da dispensa, se calhar, alguma Sim, sim, num cantinho ou prender na porta à medida que eu vejo. Olha, isto já, já acabou. Vou tomar nota. Para quê? Assim, quando eu vou às compras, já chego sei. aqui, ter só o um bloquinho. Isto aqui hoje em dia é muito fácil, ter fotografia. Se tiver o um bloquinho, é tiro é. a folha e levo, levo a minha lista de compras. Portanto, em vez de. Há pessoas que antes de ir às compras vão à dispensa ver o que têm. Assim, levo muito mais tempo a procurar. É, e não é se esquecem de nada. Prático. Olha, já não tenho cereais. É, é e não se de nada, até porque eu acho que uma de, de, das formas de ter a despensa também organizada é ir às compras com uma lista. Porquê? Porque eu aí, vandalista, eu só compro realmente o que eu preciso. Não não acontecer o caso de chegar, ai ah, faltava-me qualquer coisa, mas eu já não sei o que acho... é. Depois compro arroz, quando eu precisava era de esparguete. Acho que vamos fazer também um workshop depois sobre como ir às compras. Para não irmos assim com <risos> eu vou passar os corredores todos, ver o que é que eu quero. Listo é fundamental e ter, ter feito uma refeição. Sim, um exatamente, para não ir às compras, compras com, fome, com fome, nem sem lista Mas isto, o quadro é, também ajuda a manter a organização da dispensa, porque só vamos comprar aquilo que consumimos e aquilo que precisamos. Precisamos Não, não compramos, para não fazer compras desnecessárias. Estou a tentar abrir aqui as questões, mas não estou. Enquanto não há, não há questões, se okay. calhar... Tenho, tenho e que a mostrar aqui uma coisa, isto é que eu vejo também, que ajuda a fazer o caos na, nas cozinhas, nas dispensas, são uhum. os sacos plásticos, ok? Porque assim, normalmente as pessoas colecionam sacos, é sacos plásticos e aqueles sacos reutilizáveis. É assim, eu posso dizer, aqui está exatamente o mesmo número de sacos aqui. Ok, portanto, o que é que acontece, a pessoa chega é um e mete para ali, de... desperdiça, se perde 30 segundos a fazer uma dobra de um saco, vou dobrar aqui para vocês verem, 30 segundos, isto não tem que estar perfeito, é uma simples dobra, até estou a fazer assim depressa para vocês verem, pronto. E o que é que acontece? Chega aqui e põe aqui. Depois, não esquecer, quando vai às compras, conforme não só tira daqui a lista, mas também tira dois, um três sacos. Pronto, pega nisto, mete na sua mala e vai às compras. É diferente é uma coisa que eu de pegar esqueci. um, dois, três aqui na mala e ir às compras. Isso já enchi a minha mala toda, Pronto. já não dava para mais nada. Mas é assim, o que está aqui é o que está aqui. Okay. Portanto, isto é, uma, é um, é um adquirir tempo. este hábito. Chega à casa, em vez de pegar nos sacos e pô-los aqui, dobra 30 segundos, nem é isso. Eu sei que as pessoas vêm das compras muitas Estão vezes cansada, já, já cansadas, já não têm paciência, ir. já têm que fazer o jantar. Mas assim, em 30 segundos faz toda a diferença. Além de que opa, porque senão. Mais uma vez, chega ao supermercado, comprar mais sacos, Sim. gastar mais dinheiro mais e depois, ativos. além de gastar dinheiro, está a perfilhar, como eu costumo dizer, a sua casa, a sua cozinha. A sua dispensão. Estamos aqui a perguntar como é que podemos aproveitar os cantos. Os cantos. Ah, quando são assim? Pois não sei Deve se ser é... Isso. Há uns acessórios que eu por vezes utilizo. Portanto, quando é aquelas zonas desperdiçadas, os cantos, ou é em caixas, porque se estiver. Deve ser quando os armários fazem assim, ângulo, Sim, aquele deve ser cano. Armários também. Mas ou também há, há acessórios também em Há acessórios, ou, ou uma caixa, e assim tira a caixa. Eu também por vezes uso, uma coisa interessante. Que são, são os tabuleiros assim redondos, tem uma base que ele, ele, é giratório, é como se fosse um prato giratório. Uhum. Às vezes até se usa para decorar bolos. São Ou os que pratos. se usa nos fundos? Não. Exatamente. Pronto, esse giratório, muitas vezes, eu, quando são esses cantos, não sei se é isso que estão a questionar, uhum. eu ponho esse prato giratório. E assim é mais fácil E assim, prato... aquilo rodando, eu vejo tudo o que está. E, e vou okay. lá e tiro. Não sei se foi essa a questão... Mas nós que... também temos acessórios deste género, não é? Tal, Sim, também exemplo, há uns são de canto, nomeadamente um se... para pratos, para, para que se coloca a loiça. Mas, mas esse tipo fundiu <risos> é, é para é mim é, é o prato giratório. Eu costumo até, as pessoas não, não conhecem, eu até costumo dizer que é aqueles pratos para decorar os bolos, para o bolo rodar e nós fazermos uhum. a decoração. Sim. Normalmente eu ponho, por exemplo, com chá, cafés, uh, chocolate, os achocolatados, então, muitas tudo, coisas pequeninas, ou, se calhar. assim latas também por vezes as latas pronto ponho no canto como é que ele roda eu consigo ver tudo o que tem. tem não sei se foi tem. isso que eu penso que, que me que estava a colocar uh, não sei se eu espero eu tu aqui com algum com as perguntas, mas uh, aquelas que não ficarem respondidas, já sabem que nós, até ao final do dia, vamos responder. Uh, há aqui um senhor que está a falar de um produto que há realmente na secção de pintura para absorver a umidade. Podemos usar nos armários, uh, Esse, convém é usá-los em inodores. Mas, se, há uns desumidificadores, por exemplo, há o uh, giz paus de giz, uhum. se, temos que meter, porque o giz não pode estar em contato com, com, os, com os alimentos, alimentos. mas pode-se pôr o giz dentro daqueles sacos de organza, uhum. vários pauzinhos de giz, giz, giz. giz? aquele de giz, escrever. giz se escrever na lousa, vários paus, os pauzinhos de giz, sim. dentro do saco de organza e pendurar num cantinho, ou, ou a cal também, por um montinho, a cal uhum. também absorve. O problema, às vezes, dos desumidificadores esses que têm aqui é os chequinhos é que a pessoa põe e depois esquece. Pois o que é que acontece? Fica Aquilo ali cheio de água, depois começa a a verter. Mas obrigada, essa não Já se tem aconteceu. que ir ver à secção de pintura. Há, há uns, uns muito pequeninos, até que são mesmo para, para armário. Temos Sim. é que ter a atenção, escolher o inodoro, porque senão aqueles, há uns que têm cheiro a maçã ou não, a não. lavanda e depois fica... sempre que possível nada de cheiros, tudo neutro. o mais neutro possível, não é? É assim como os artigos para as caixas também, tentar que seja sempre possível o mais, o mais neutro, neutro possível, para que quando nós entramos haver uma harmonia visual. E não e haver ter... tanta informação. Sim, não haver, por isso é que, é que, é que também é... nós pomos as coisas em frascos transparentes, para, porque, para não ter caixas e caixinhas com muita, muita informação, Muita cor, muito desenho. Até porque os rótulos nas embalagens, às vezes, uh, são difíceis de ler logo à partida e só nos confundem mais, estamos... Sim, ali mais tem. Já houve já situações que as pessoas me dizem assim, ah, mas os produtos, eu tirando da caixa, quando ali, eu deixo de ter esta informação. Podem recortar a Pronto, informação e colar no fresquinho. Já já isso depois com... de, depende. Embora isso seja muita informação, mas já tive uma situação que a pessoa colocou um quadro pois, na eu porta. Pois, uma vez, um livrinho com a informação... Neste caso, a pessoa colocou um, fez um quadro na porta e recortou e colou e e é. aqueles alimentos que ela mais utilizava, Exato. portanto, qualquer dúvida que tinha chegado ali, via. Portanto, isso lá está, Sim, temos que ser criativas e inventar. E exatamente, e cada um, à sua maneira, porque Sim. realmente isto depende muito da nossa forma de, de, de estar e de funcionar a nossa casa, não é? Certo. Bom, Manuel, muito obrigada. Já, passou? já, já eu nem te disse nada para não te, não te interromper, ah. Eu penso que falámos tudo. Sim, de porque tudo. no geral, porque se tudo não falámos que senão amanhã ainda estávamos aqui. Ah, mas mas não tinha noção que já passou. Mas demos dicas já muito okay. importantes para, para iniciar sim, para os, os trabalhos aí em casa. A, a Manuela costuma dizer: se eu espero não estar a, a citar mal, não é fazer perfeito. É mais ao vale feito, feito que perfeito. perfeito. perfeito. Portanto, mais ao vale feito que perfeito. É começar, em meter mãos à obra e é super simples é, é limpar e. E caixinhas. qualquer dúvida também que tenham, coloquem a vocês, que eu também, Exatamente. Uh, portanto, depois que vocês passam, se houver alguma coisa alguma que, eu que, que eu tento que ajudar... depois do workshop, podem colocar sempre, nós depois vamos falar com ela e respondemos. Sim. Pronto, muito <risos> obrigada. <Que bom>. Obrigada <risos> a todos em casa por terem participado mais uma vez. Uh, para o próximo sábado vamos ter aqui mais um projeto super divertido com a, com a Margarida Lopes. Vamos fazer uma cabeceira com materiais reciclados. E claro, estou sempre à espera que vocês apareçam, portanto, com vocês... Beijinhos e até sábado.